Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, eu e o meu amigo Marcelo que está filmando aqui para mim. Sala, a gente galera. eu tava apresentando algumas lendas para ele aqui do Paraná, que ele veio lá de São Paulo para poder conhecer, que ele grava lendas também. E do nada a gente achou esse local aqui, mano, é uma mansão muito top. Só para vocês terem ideia, olha o tamanho dessa piscina aqui, mano, é sensacional. Muito grande, mano. A gente tava olhando essa casa aqui, e subiu na parte de cima lá para falar com um dos vizinhos aqui dessa casa para poder tirar uma informação, saber o porquê que essa casona está destruída O que que aconteceu, porque é muito sensacional, galera Eu vou mostrar para vocês ver Que eu não... que é muito grande, né Marcelo? Demais, velho Só para vocês terem ideia, nessa piscina a cachorrasqueira é demais Aí a gente foi lá perguntar para ele Ele disse que aqui nessa casa morava uma família muito grande E o rapaz que era o, o dono da família, o, o pai da família Diz que ele pegou um dinheiro emprestado com um agiota para poder construir essa, essa casa. E as coisas acabou dando errado para ele, ele não conseguiu pagar esse agiota. Diz que o agiota ficava cobrando ele, ficava ameaçando e ele não tinha como pagar. Teve um certo dia que ele falou que não ia pagar. Aí o agiota veio aqui nessa casa com os caras e disse que veio para matar ele. Só que disse que tinha muita gente aqui, a família inteira estava aqui. disse que ele mataram a família inteira, morreu todo mundo. E o agiota disse que isso aqui era dele. Que foi construído com o dinheiro dele, mandou os caras, capanga dele, quebrar a casa inteira. A casa está toda destruída. E dizem que já viram criança aqui, tem outros que falam que viu uma mulher, viu um homem, é, viu um senhor. Isso foi o que foi passado para a gente, que o rapaz já falou, né, Marcelo? É isso. Diz que ele disse que tem muita história aqui, que muita gente vê, vê espíritos aqui. Então a gente conheceu do nada. Vou mostrar para vocês e vou voltar aqui de madrugada para gravar pro canal Thiago Furacão. Fica ligado porque se tiver alguma coisa sobrenatural eu vou mostrar para vocês lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como que essa casa é espetacular. Né, Marcelo, eu fiquei impressionado com o local, mano. Sensacional. Vamos lá, Marcelo, mostrar para galera. Se inscreve no canal, deixa o like e bora para mais um vídeo. Galera, olha a frente dessa casa, tá ventando bastante Vou entrar pra, ali pra dentro por causa do vento Mas olha o tamanho dessa casa, mano Aqui, você olhando pra ela Não dá nada, né, Marcelo? Nada, cara O mato aqui, ó, tomou conta, galera Tá ventando muito, mano Pessoal, aqui Eu acredito que devia ser a parte da Da cozinha ah, Sei lá, cara Ali devia ser onde cozinhava também, a parte da cozinha, pelo jeito tem armários ali. Quer ver? Ó, tem umas partes aqui que parece ser de armário. Tinha um negócio de mármore ali pelo jeito que também, ó. Foi quebrado todo, cara. Os caras do outro quis regalar só tudo. Ah, os caras estavam com raiva, né, mano. Aqui devia ser a parte da sala, galera. Olha a parede, que louco, mano. Aqui, pessoal, hum. é... era um quarto, ó. O teto caiu tudo já. Devia ser um quarto de menina, cara. Pela... É um jeito, Pelo de jeito de da menina. parede. Tá tudo Aqui devia ser outro quarto. Já é de Não, azul, azul. É, isso aqui devia ser do menino. Quer dizer que o menino tá na história, Thiago. As crianças tá vindo. Tá na história, mano. As crianças, o... É, velho, que e é esse senhor azul, que mano. disse que viram? Será que morava aqui também? Será que podia ser pai, caseiro, sei lá. Mano. Podia ser aqui, é o banheiro. E aqui, galera, eu acredito que seja o, ca... o quarto do casal. Pela parede. Era roupa? Ali eu acredito que era uma... Um closet, o um banheiro, aqui dentro do quarto, olha esse banheiro, galera. Olha o patente ali, o vaso. Cara, muito louco. E olha o que mais tem nesse quarto aqui, galera. Fazer a parte, parte, ó. O quarto é aqui. Banheiro aqui. Aqui devia ser o closet. E olha aqui, a outra parte, ó, fechada, tem a janela ali, tem outra janela ali, e olha aqui, mano, olha o tamanho da banheira, já tiraram a banheira, devia ser muito louco, não Eita, tá um passarinho aí. Caralho de voar, hein, Tio? Que, infelizmente, não pagou de nota. Mano, muito top, mano. Devia, devia ser a parte lá por fora, onde o motor, essas coisas. É... Vamos lá, tem muito mais ainda, galera. Tá só no começo. Tô filmando com o celular aqui, pessoal, porque minha câmera acabou descarregando do nada e a gente está bem longe de casa. Então, eu não podia perder essa oportunidade de mostrar essa casa para vocês, porque eu já fiquei muito ansioso quando eu vi ela. É muito top, né, Marcelo? Muito Essa aqui não pode perder não. Aqui, pessoal, ó, aqui... Era a parte que eu acho que saía da casa Ali a cozinha, que saía da casa Aqui é uma parte onde eles... De lazer, eu acredito Aqui devia ser a parte da lavanderia Porque devia ter um tanque aqui, ó Acredito que isso aqui era um tanque é, Outro tanque aqui, alguma coisa Uma partilheirinha ali Tudo ó, Tinha alguma coisinha de mármore bem aqui Ai, cara, pisei no prego, mano Galera, pisei no prego Forte que não chegou a furar, mano. Você é louco, cara. Olha o telhado, tudo sujo. Pessoal, vamos ver isso aqui que eu fiquei mais impressionado no né, tamanho dessa piscina. Até por aqui, cara. Olha aqui. Ela foi quebrada, ó. Os AJ quebrou tudo. O AJ, né? Pessoal, aqui devia ser a. que ficava a bomba, o motor da piscina, essas coisas. E olha aqui pessoal, o que, que eles fizeram com a piscina, cara. Olha lá a escadinha lá, galera. A escadinha é muito top. Churrasqueirona lá. E aí, Marcelo, curtiu? Não, olha a olhada na churrasqueira ali. Que que? Um, um, um, não, Rapaz, eu uma grana aqui, hein? Um Ó, galera, aqui era tudo tijolinho branco, mano, uma coisa mais linda, velho. Ó, tudo, tudo bem bonito, velho. Ó, churrasqueirona nervosa aqui, aqui devia ser uma par... uma churrasqueira, forno, essas coisas, fogão fogão a lenha. Quebrou tudo, a Jota falou que ia nem saber, que acabou quebrando tudo, né, Marcelo? Não nada, não era pra deixar nada. Não, aqui não tem nada que dá pra reutilizar, mano. Ah, assim, ah, vou tirar essa piscina pra me utilizar, não tem como. Vou tirar a churrasqueira, não tem como. Vou tirar a janela, não tem como. Ó, a piscina, galera. De outro ângulo. Ó, pelo jeito eles mandaram até tentar tirar. Né? Não era mais fácil a Jota ter. Feito o cara passado essa casa pro nome dele, sei lá. Ah, não compensa. Deve já tava no nome do cara. Ele falou, já mata, não vai ficar pra ele, não pra ele. Ó, pelo jeito, os caras queimou alguma coisa aqui, ó. Ó, é. pessoal, essa parte aqui grandona, ó. Tudo. É a parte do... Onde eles faziam as festinhas dele, né, Marcelo? É, aqui era a para... É, claro. Ali, ó, era a parte onde tinha a banheira Do quarto do casal O quarto da, do menino o quarto da menina Aqui eu acredito que devia ser Mais alguma outra cozinha Alguma coisa assim, não sei Não sei, galera Se alguém souber, deixa nos comentários Eu acredito que tem uma pia aqui, ó Ou poderia ser um tanque, não sei Sei lá Parece que tinha alguma porta ali, né, Marcelo? essa. Ou será que... É chuveiro antes de poder entrar na piscina sei lá então. e vamos aqui pessoal, ó, eu acho que era uma porta, cara, porque tinha que sair pra cá, ó porque aqui tem um fogão a lenha um, um forno, né, Marcelo fogão a lenha era lá aqui é um forno, mano um outro forno muito louco, galera e ó, e eu não sei se tem mais alguma coisa pra lá pra cá, a gente não conseguiu explorar ainda, cara sei que tem uma cerquinha aqui, ó então não sei. Talvez pode ter mais coisa pra lá, né, Marcelo? Acho que sim. Uma casa dessa. Ó, ali tem alguma coisa também, galera. Eu acho que é da parte da da caixa d'água. Galera, desculpa aí, tá ventando muito. E aqui também, ó. Eu não sei se aqui era algum tipo de dispensa. Alguma coisa assim. Que tinha um outro quartinho aqui, ó. Que era o parte do. Um outro banheiro e outra coisa, galera. Aqui ó, essa parte aqui é outra casa. Cara, será que esse negócio do velho que falaram? Será que esse velho morava aqui nessa parte é aqui? Sei lá, tem, ou tinha que ter ou alguém, que pai come, ou, é grande, ou avô das crianças, alguma coisa assim. Pode ser. Ó, tinha um tanquinho aqui, galera. Cara, tem muito prego. Já fudeu o pé duas vezes. Ó. Ó, aqui era a cozinha. Aqui já era uma casa mais simples poderia ser de virar alguém aqui no local. Mas tão perto assim, velho? Ah, é, já. Tem que ser perto. Pessoal. Ou dos avós, né, mano? Da piscina. Aqui é outro quarto, né, velho? É. Aqui já é uma casa mais Mais simples, perto da outra ali. A outra devia ser uma mansão, mano. Até pelo vaso dá pra gente imaginar a diferença de casa, né, mano? É. O vaso sendo Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo de exploração. Vou voltar de madrugada aqui. Vai sair vídeo lá no canal Tiago Furacão. Vamos ver se realmente é assombrado. E, cara, curti demais. Tô louco pra vir aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!